É, vamos dar para o Deixa eu ver aqui. Tô na terceira ilha, beleza. Aqui tá meu ermitão cervejeiro, o ermitão no estábulo. Tô com o poder da caveira e agora eu tô me preparando para ir para a quarta ilha, voltar, né? Recolher o máximo de moeda que eu puder aqui para não chegar lá de mãos abanando, vamos embora. Aqui árvore do cavalo do fogo. Não vou levar reforços, porque eu já tenho algumas pessoas lá na Ilha 4. Eu tenho que pegar esse poder aqui, ó. descobrir que poder do berrante é aquele ali. Eu ainda não sei a diferença desse, dessa galera, desse, aqui tem um, tem um tridente, tá vendo? Eu não sei a diferença disso para foice, ainda, não sei se, ih, vai ser um, vai ser uma lua de sangue, nossa, deixa eu contratar mais arqueiros aqui que vai ser uma lua de sangue, meu Deus. é tem uns Berserks aqui que eu vou ter que contratar de novo também Ah, era isso que eu precisava. Mais um baú de gemas, só que eu não vou pegar ele agora porque eu tô lotado. Ah, esse aqui é o alquimista, eu acho. Não é? Eu acho que ele é o alquimista. A sorte é que como eu tive um ataque de lua de sangue, agora é mesmo, então essa noite ninguém vai me incomodar, não vai ter ataque. Eu acho que dá até tempo de eu fazer uma gracinha aqui, ó. tomara que dê certo. Como eu não vou sofrer ataque agora, então eu aproveito para construir isso aqui agora. Mas pra garantir, deixa eu ficar com, meu, com a minha montaria para cá. Qualquer coisa eu encho isso aqui de moeda. Só para garantir. É, mas não vai vir ataque não. Se fosse vir ataque, ele já estaria aparecendo aqui. É sempre assim. Depois de uma lua de sangue, não tem ataque. A não ser... A não ser... Que a tua lua de sangue... Ô oh, rapaz, o que você tá fazendo? A não ser que a tua lua de sangue não seja uma lua de sangue natural. Se for uma lua de sangue que aconteceu porque você destruiu um portal... Aí é outra história, outra conversa. E eu vou fazer... Eu vou fazer uma torre ali, ó do alquimista que joga bomba de fogo vou fazer bem ali eu vou abrir mais ainda essa floresta para lá O meu rei antigo, tá vendo? O meu monarca antigo, ele tá pedindo pra eu voltar porque tem uma... Ele quer que eu use o meu ermitão em algum lugar. É... Provavelmente é uma torre nível 4, né? Mas eu vou usar nessa torre aqui. O meu ermitão não é usado na torre! Que ermitão é esse que eu peguei? Eu jurava que era um ermitão alquimista. Tô curioso pra saber que ermitão é esse agora. Olha como esse dia tá escuro. Super escuro. São os efeitos de clima das terras nórdicas. Muito legal isso, né? Eu não tenho a, o último nível da madeira, não posso subir esse assentamento ainda. Ainda não descobri qual que é a parada dessa, desse poder dessa árvore aí. Eu estou correndo um grandíssimo risco de perder minha coroa mais uma vez, vindo no meio aqui. Ah, aqui tem um cavalo da, o um cavalo da água. Pronto, peguei a montaria da água de novo. Hum, interessante, o Pier, está na hora da gente se desfazer desse Pier aqui, na verdade tomar o Pier, se desfazer desse portal, tomar esse Pier e fazer o farol. Ixi, eu tô sem moeda agora. Lasqueira, não. Minha coroa. Ixi, lascou. Não tenho moeda. Esse cavalinho não pode ficar cansado agora. ai meu deus deixa eu pegar mais moedas se fosse uma lua de sangue me atacando eu tinha perdido esse jogo de novo e ia ter que começar tudo outra vez eu não fui uma pessoa responsável, um estrategista, um monarca responsável agora. Não façam isso que eu fiz. Olha que legal, o Berserk atacando! Nossa, que da hora. Vamos lá derrubar aquele portal do Pier de uma vez por todas. Bora fazer isso. Que vai dar, hein? Eu acho que vai dar, hein? Bora, meus bravos guerreiros. Ai, meu Deus. Ih, fedeu. Lascou. Lascou. E vai vir um cachorrinho atrás de mim agora, eu acho. Se vier o cachorro, me lasquei. Mas também o próximo ataque, eu tenho certeza que eu vou terminar com, essa, com esse portal do Pierre. Eu só preciso de mais um ataque para poder terminar com o portal do Pierre. Mais um. Viu porque que é bom você espalhar torres para o lado externo da sua, do seu assentamento? Quando você espalha, você tem uma cobertura de segurança maior. Não fica tipo assim, o ataque chegou e já tá na, na, na porta da tua, da tua casa, sabe? Agora vai. Agora vai dar certo. Outra vantagem da montaria da água é que ele não a montaria d'água não precisa pastar grama. Ela pega a umidade do próprio solo, então qualquer lugar ele pode pastar, por assim dizer, né? Ele pode recuperar o fôlego dele. Embora. Vamos derrubar esse portal que tá complicado para derrubar esse portal. Tá difícil. Aê garotos Já temos o farol aqui, que maravilha Vou deixar esse farol nível 1 Agora é só esperar os construtores chegarem aqui